Que tá isso? isso, isso. Tem que ajudar os caras, né não posso correr não vou oh. vocês aqui. Sem capacete um... agora ou cabeça de amelooir oh. <risos> Para com isso, para com isso Chega, <risos> chega Você vai bigodar doidão, você vai bigodar Se eu bigodar porra é muito forte atrás Aí cara, tá achando tanto Não sai de tá perto bom. de mim filho Eu não eu tá apaixonado Sai doidão Caralho, mano, não posso. Ah, caô que tá sem gasolina. Pô, cara, só queria sacar dinheiro, os caras não param de mexer o.